Bom dia, bom dia, queridos amigos e ouvintes da nossa vibe mundial, né? Que toca a tua vida, que anda para frente, que está sempre trazendo ótimas notícias, pessoas que, comunicadores que só, né, trazem, trazem mensagens não de otimismo, mas da realidade, de uma realidade que nós podemos conquistar, porque é real, né? Basta nós acreditarmos e confiarmos em nós, tá bom? E eu, como faço todas as sextas-feiras, para quem ainda não me conhece, eu sou Armin de aqui pela Vibe Mundial, às 11 horas da manhã, para passar para você sempre... Uh, temas né voltados a a nossa vida a nossa existência para que, que nós estamos aqui mas principalmente medicina energética do terceiro milênio que o que, que é a medicina energética do terceiro milênio né é é um trabalho de, vamos dizer, de cura emocional, cura física, para quem quer. Mas é ela só que faz a cura? Não. Quem faz, principalmente, o milagre está naquele que recebe. né? O milagre está na própria pessoa que é receptiva e, e confia nela. Então, à medida que nós passamos... Por exemplo, nós somos médicos energéticos, nós somos médicos formados pela Terra, né? mas somos tão científicos quanto, por quê? Porque Deus é ciência. Né? Se não existisse a energia, se não existisse essas frequências de luz, frequência de som, tudo isso não existiria o ser humano sequer, não existiria vida. E se existe vida, é porque existe né? essa força que é Deus, e Deus é ciência, é ciência pura. Né? Nós já estamos com algumas pessoas aqui, o Prodmar, Pro a Flávia, a Flavinha está aí, né? Flávia, a Gabi já entrou também no Instagram, estamos com o Instagram e com o Facebook aqui, que é oficial no Insta e no Face Ar é a Armende Gourmandian mesmo e também no site da rádio da nossa vibe mundial. Bom, é a medicina energética do terceiro milênio, né? É construída por cima de três pilares. Quais são? Registro da memória celular, que é o, o que puxa, né? Vamos dizer, é um deles, por quê? Porque com o registro da memória celular é, eu abro as sessões, as consultas, em que sentido? Por exemplo, são três pilares, vou voltar a falar que registro da memória celular, radiestesia magnética imantada, o segundo pilar, e o terceiro pilar, a energia fria vibracional curadora. Todas três, elas se unem numa só, né? Cada uma delas tem uma função integrada com a outra a pessoa vai, vai por exemplo ela me procura falar nem eu quero o a energia fria vibracional curadora O que, que é isso? então vamos começar de trás para frente Eu recebi essa, essa essa frequência de luz e de som em 85 em 1985 um negócio maravilhoso onde as suas células são todas atingidas por raio de laser que vem das pleiades, que vem dos ple pleiadianos. E hoje eu posso dizer também que tem uma função dos arcturianos nela e, e é um negócio, assim, fantástico. É, é, é, sabe, É à medida que esses raios, essas... essas essas fontes de luz vão entrando na pessoa e vão atingindo as suas células a pessoa começa a ondular o corpo, ela começa a fazer movimentos, a cabeça dela, né, porque uh, tudo começa dentro de uma de uma rede neural, de uma malha neural é, que, que envolve o corpo da pessoa e, e isso vai é, fazendo com que as, as pessoas muitas vezes fiquem doentes e, e não percebam que estão doentes devido o quê? Devido a estarem é, muito é, é, muito longe, distante da, da autoconsciência. Então, elas não percebem, mas à medida que essa percepção vai vindo, o corpo vai atuando, o corpo vai agindo, as pernas, os braços, as mãos, a pessoa começa a sentir o alívio. Então para chegar nele, nós precisamos do que? Assim, efetivamente, né? Chegar nele pode fazer sem fazer os outros dois? Pode, mas para chegar nele efetivamente, nós precisamos passar pela radiestesia magnética emantada, né? E também a, a primeira parte, que é o registro da memória celular. A Rosi Gaspareto também já está assistindo aí pelo Face, né? Bem, como é que isso funciona, Armin? Funciona da seguinte forma. O registro da memória celular, tá? É assim, eu canalizo o subconsciente da pessoa. À medida que eu vou conversando com ela eu percebo tudo o que está ocorrendo, os problemas que ela tem, os traumas, os bloqueios, onde ela parou na vida, o que, que houve com ela, por que, que ela, não, né, ela não funciona direito. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela é infeliz, porque ela não tem uma proposta de vida mais ampla, então ela age no dia a dia só em função das finanças e para resguardar a família. A outra, por causa que não tem nada e ela começa uma coisa e volta tudo de novo e começa de novo e a coisa se repete pensamentos repetitivos pensamentos dolorosos a, a outra que tem transtornos, ela fala não, eu esqueci disso, esqueci daquilo, esqueci volta 20 vezes para ver a mesma coisa aquela angústia, né aquela ansiedade e isso vai causando uma série de doenças é, é... Né, vou explicar e vocês podem ir no meu site, podem entrar nas minhas redes sociais, vocês vão conhecer muito mais no YouTube. Aliás, vocês já podem se inscrever lá, né, vir junto comigo no YouTube, isso é muito bom. Depois nós temos o registro da memória, depois nós temos a radiestesia magnética imantada, que eu vou continuar explicando após atender o nosso primeiro ouvinte. né tá no ar ainda? Alô? Bom dia. Armin. Bom dia. Quem está falando? É a Catarina do Campos Elíseos. Tudo bem, Catarina? Eu, você eu já te conheço? Não conheço? É, faz muitos anos eu passei eu, eu liguei para você. Ah, eu não sei. Eu sei que eu tenho algumas pessoas que moram lá no Campos Elíseos. Por isso que eu estou falando. Ah, não, não conheço pessoalmente. Eu liguei para você mas faz anos. Ah, então tá bom. Fala, Catarina. Ah, meu, gostaria de receber energia, se você for possível. Pois vamos passar. É, não precisa me falar o que você tem, tá? Uhum. É, eu tô percebendo que você tá muito fechada. Tá pra dentro, né, Catarina? Uhum. Tá assim, vamos dizer... É, sabe aquele sufoco? Sim. É, é assim que eu tô percebendo você. E, e, e isso provoca uma série de outras coisas, né, Catarina? Sabe por quê? É, e até, é até bom que todos ouçam, porque esses sufocos fazem com que a pessoa, como diz a Flávia aí, fique imaginando as coisas, e as maritacas, né? Como a Flávia disse, adora as maritacas, e as maritacas repetitivas, elas ficam falando o tempo todo a mesma coisa na cabeça da pessoa. Isso vai provocando um enrijecimento interior e vai, vai trazendo uma série de doenças, entendeu? Porque, na verdade, as doenças foram fabricadas pelos doentes. Entendi. Senão, não existiria, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar a energia fria para você. Você Obrigada. fique quietinha aí, tá? E ah. daqui a pouquinho eu peço pro... Para o Doni colocar de novo na linha e você fala o que aconteceu, tá bom, Catarina? Muito obrigada. Nada, até, até daqui a pouco. Então, eu tô aqui, né? Eu vou fazer um simples movimento. Eu vou até pendular hoje, né? Vou pendular e ao mesmo tempo passar energia fria para Catarina. E para quem quiser receber, fique quietinho também. Que quando vai para Catarina, como nós estamos no ar falando com várias pessoas, muitas das pessoas né também podem receber essa energia. E se você receber, você avisa. Você pode escrever ou pode ligar para cá, pode falar conosco. Tá bom, continuando o nosso programa, dando continuidade. A energia já está indo, já estou percebendo a energia fria aqui, tá? e dando continuidade ao nosso programa, a radiestesia magnética é assim, é, eu comecei com todo esse meu trabalho, auto-iniciação, em 1985, quando em 85 eu comecei, eu já trabalhava, eu já mexia com radiestesia, mas como que eu mexia? Mexia da seguinte forma, eu dava aula na época, era professora, né, e eu me lembro que eu tive, tinha um amigo, alguma coisa assim, alguém que desse aula conosco, que era professor, onde ele chegou com um pêndulo de cristal, né, de quartzo branco, e falou assim para mim, olha, Armin, eu vou dar esse, esse, esse pêndulo para você. Ele, assim, do nada, ele falou, eu costumo trabalhar com ele, que eu faço muitas perguntas, faço não sei o que, e ele responde direitinho, então eu vou dar para você. E na época fazia assim, eles amarravam a aliança uh, Num fio de, de, de tecer, aquele fio de nylon Faziam qualquer coisa para perguntar se ia nascer menino ou menina Quando a mulher estava grávida Se ia casar ou não ia, né? E eu já conheci essa parte, guardei e tal Comecei a mexer com esse pêndulo Até um dia que eu percebi os movimentos desse pêndulo E daí pra frente eu comecei a trabalhar Depois de uns... Depois de 85, 86, eu comecei a trabalhar direto e, e já era, e, e eu já e, e já percebia o quanto. Essa, o que a radestesia, o quanto ela era o quanto ela era magnética, o quanto ela era imantada por si só, porque vinha favorecida, né, com os elementais da terra, porque é cristal. O cristal, ele traz todo um movimento, ele é vivo, né? Ele não é como a madeira que você corta uma árvore e mata a árvore. Ele é vivo e ele traz essa energia e, e ele ele não, foi, ele não foi plantado, ele construiu nosso planeta, né? ele, ele é o nosso planeta, ele é a nossa base, ele é o nosso chão. Então, o, o cristal é algo muito forte e começa puxando né? tudo que nós temos, as pedras, os cristais... Né, tem o magnésio, tem todas as fontes minerais, o cial, o cima, uh, né, o magnésio com silício, todas essas coisas. Então, ele puxa tudo que tem de ruim. Quando ele puxa, você sente seus pés pesados, presos na terra. Não pre... Ah, mas precisa pôr precisa por o imã, Armin. Não, não precisa, porque é o imã próprio. Né? Você não anda sobre <risos> no, na superfície do planeta e, não, e você cai, não. A pessoa só cai quando ela vai perdendo a própria estrutura física, a própria estrutura óssea. Então, ela, ela vai, o magnésio dela vai diminuindo. Que nós temos o magnésio, que é uma fonte mineral muito importante. Então. Ela, aquilo vai diminuindo, a pessoa começa a ficar com tontura, começa a passar mal, começa a ficar com isso e aquilo, e muitas vezes ela cai do nada. É muito comum cair do nada, aí quebra os ossos, quebra não sei o quê. A Beto Malf, a, a, o Beto também está aí né no Instagram. Então, gente, é a pessoa ela, ela perde o sentido, outras vezes é a labirintite, outras vezes... Por quê? Porque esses minerais ficaram ausentes nela. E foi quando eu percebi que a radiestesia magnética imantada, ele provém a pessoa com esses minerais, ele traz tudo isso para a pessoa, o que ela está precisando e traz, porque É pedra, é cristal, juntamente com o corpo e com a terra. Então, ele atrai de uma forma muito forte aquilo que você precisa. Tanto é que nos meus atendimentos isso dá super, certo, né? Então, eu ponho o gráfico, atuo, faço e, e funciona. Em seguida, a pessoa já vai para a energia fria, quando ela a, a, as fontes, os canais dela já estão livres e abertos, para penetrar essa energia pleiadiana, que é fantástica, né? Isso, eu sou auto-iniciada nisso, eu que faço e... O registro da memória celular que nós chegamos no ponto exato. Mas antes de eu continuar aqui, eu vou passar o número do meu telefone para quem quiser agendar um horário. Eu estou atendendo tanto online, né, como presencial. Não tenho medo, nós temos todos os protocolos, seguimos com álcool, ficou até muito chata, né? Lá, mas uh, porque precisa lavar as mãos, passar álcool, limpo todas as poltronas com álcool 70, uh, faço tudo direitinho, damos, temos a distância de mais de um metro entre mim e a pessoa e, e, e é um negócio muito bom no presencial também, Daniel. Daniela também está aí, né? Daniela no Instagram. E eu primeiro, antes de atender ouvinte, não vou atender ouvinte e depois eu chamo a Catarina. Alô? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? É Carlos. Carlos? José Carlos. José Carlos. Muito Gal... Muita satisfação de falar com a senhora. Eu gosto muito do trabalho da senhora. Obrigada. Eu gostaria de pedir para a senhora, humildemente, uma energização para um amigo que foi, que sofreu um acidente. Então, eu oi. Eu estou com a foto dele aqui na minha frente. Eu gostaria de mandar uma, uma energia da sua parte. Tá. Ele. Então, que você, eu... Muita... o, que, o que esse teu amigo vai sentir, tá? Vai passar por você. Eu pois vou mandar... Não. Como é o nome dele? Tiago. Tiago. Eu vou mandar através de você, e você só mentaliza ele. Depois você me conta o que você sentiu, que é isso que ele vai sentir, tá bom? Pois não, minha Tá, então continue na linha, que eu vou chamar a Catarina agora. Catarina? Ah, caiu? É bom, tudo bem. Então... Uh, vamos mandar para o Tiago, através do Zé Carlos, a energia. E se alguém quiser ligar também para aproveitar, receber essa energia fria, tudo bem. Bom, para quem quiser entrar em contato comigo, agendar um horário, uh, entrar, né, ou saber mais, pelo WhatsApp, pelo, uh, pelo Telegram, né, pode entrar em contato, falar-me como é que funciona tal. É, é só ligar para o 9-9675-5250. 9-9675-5250, que é WhatsApp, celular, telefone, é tudo isso. E para quem quiser ligar no fixo, pode ligar para o 11 2950-8343. 2950-8343. Tem ouvinte na linha? Vamos falar com o ouvinte? Alô? Bom dia, Eva. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Quem tá falando? Eu me chamo Lourdes, eu tenho você no Zá, ah, tá. Você, nós somos amigas no Zap? Somos amigas Zap. Opa, coisa boa, Lourdes. Ô, querida. Fala, meu você amor. Você pode mandar energia fria pra mim? Posso. É Lourdes do quê? Moreira Dias. Lourdes Moreira Dias. Tá bom. Você fica quietinha aí, daqui a pouco eu te chamo, tá? Lourdes Tá bom, Lourdes? Já vou, já vou mandar junto com da outra pessoa que tá na linha, tá bom? Eu já já chamo vocês. Tá. Nada. Bem, pessoal, então, pra quem quiser entrar em contato comigo, é 11 9 9675 5250 WhatsApp, celular e Telegram. Né? E quem quiser ligar no fixo é 11-2950-8343. Quero convidar vocês também para amanhã estarem comigo e com o doutor Jurandir Nassim Beni, pelo Instagram, pelo Facebook, que nós vamos fazer uma live maravilhosa. Falando sobre como você... É, conquistar a você, sabe, ser você, você saber lidar com a sua saúde, ser o autor da sua saúde em épocas de Covid-19. Ele é um especialista nisso, ele está trabalhando hortomolecular, fitoterápico com ervas medicinais, tem uma série de, né, de cursos, de trabalhos muito bem elaborados, de estudo, e vai dar explicações muito boas, principalmente né, para as pessoas que além do, pró, do pré e do pós-Covid. O que está que acontecendo nesse intermediário? Como que funciona isso? Né? E eu também vou me expor, falar um pouco sobre a, a questão emocional, a, sobre a, como a pessoa está se entregando nas depressões e quanto isso faz mal, né? fica escondido. E a nossa live vai ser amanhã, né, sábado, às 19h30, pela minha live, Armem Oficial. E, arroba Armem Oficial e também, a Florinda já está aí também assistindo, e também pelo Facebook Armem de Gourmandian. Tá bom? Então, estão convidados, vou aguardar por vocês. Vocês podem interagir, fazer perguntas, né? É, pelo próprio Instagram, pelo Face, que ele responde, explica tudo direitinho. Tá bom, gente? Então, para quem quiser agendar horário comigo, quiser estar presente, é o 9. 11-99675-5250 Manda o um WhatsApp, se informa direitinho do nosso trabalho E eu vou chamar o primeiro, né? Vamos lá Alô? Alô? É o José Carlos? Pois não Você... E aí? Mandei energia Senti muita paz, tranquilidade, é o que eu mandei para ele Que ele fique bem E você sentiu isso em você? Um esquentamento e muita paz dentro de mim também, sim tá. esquentamento aonde? No corpo todo, no, no tórax e na cabeça Tórax e cabeça, o problema dele tá nessa área? Sim, senhora Ai, que bom, então atingiu mesmo, viu? Amém Qualquer coisa, estamos aí, pode nos procurar, tá bom? Muito obrigado pelo seu trabalho Obrigada a você, por nós confiar é muito importante para todos nós Gratidão e é Tudo mesmo, bom. tá, obrigada, gratidão. E vamos a chamar a... A, Cat... Não, a Catarina já foi. Você já é pessoa que estava? Alô? Alô? Oi? Eu sou a Lourdes. A Lourdes, isso. E aí, Lourdes? Ué, eu senti uma fróide, assim, é. e, e os joelhos, eu senti um gelado, eu tô com problema de joelhos um fria. É assim mesmo, a energia é fria, né? É, senti um arzinho. Tá. Ainda estou sentindo. E aí, Enquanto você estiver sentindo, você fica quieta, tá? Não, não sai dessa posição, de onde você estiver, porque a energia está atuando. Você pode dizer se a dor continua, se melhorou um pouco, se melhorou mais que um pouco? Não, ou... Mas eu tô sentindo mais ah, você ainda não levantou, né? Você precisa... Não, eu tá, você precisa caminhar para saber. Tá bom. Tá, então fica aí quietinha, tá bom? Tá bom, mas eu falo no saco com você. Ah, tá bom. Aí você já manda o um recado como você está. Tá bom? Tá, tá bom, tá bom? Obrigada, querida. Nada, um beijo grande. Então, vocês viram, né, pessoal, como é que funciona? Tá a Karen também aí, a Daniela, a Karen, também estão aí no, no Instagram. E a, a Florinda Morgana também está no, no Face. Então, pessoal, é assim. É, vocês vejam bem, as duas pessoas que deram retorno, elas focaram justamente onde a pessoa tem problema. Onde eles têm problema. E eu não perguntei antes. Entenderam? E assim vai acontecer com você. Mais informações é 11 9 -50. E também, vão lá no meu YouTube, assistem, por favor, né? vão lá, se inscrevam, dá um, dá, dá um ok, dá aquela, né? um, uh, um ok, sei lá... Uh, vou, Vão, me sigam no Instagram, entrem no meu Face, na minha página, se inscrevam na página, tá? Me sigam, é muito bom acontecer isso. Tenho bastantes cursos, bastante coisa que em breve nós vamos anunciar aqui para vocês, ainda para esse mês de abril. Chegamos no final do programa, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. É.